Vamos lá, queria uma dica aqui para iniciante. É, você já falou como é que ele deve começar, né? Que é só para botar um tênis e... Ir. Mas eu queria dizer para você Não fala... precisa botar tênis, não, cara. <risos> pode Quem ser descalço. De botar... É, pode ser descalço. É até interessante ir descalço para você perceber o, o apoio do seu pé no chão. E muita gente não consegue nem sentir como é que o seu pé cai no chão. Aí o cara acha que não tem que começar a correr, tem que pegar aquele tênis lá de milhão e, e botar no pé, que ele vai salvar a minha vida. Não, cara, é o seu corpo que vai salvar é. a sua vida. E quanto mais você perceber, aí sim você vai ter uma situação natural, fisiológica, que o seu corpo tenta, busca se proteger do impacto. Ele vai buscar maneiras para que esse impacto seja absorvido da melhor maneira possível utilizando mais o músculo e menos os ossos, a ação como que sua perna apoia no chão, se ela está ligeiramente flexionada, se ela está totalmente estendida, essa dor você vai sentir de uma forma mais aguda. Se você não tiver um, um calçado, um tênis, né, que vá de certa forma mascarar aí esse impacto severo. Então acaba que o seu corpo mesmo vai te ensinando a como se deslocar, permitindo sentir isso. Mas a gente tem que lembrar, correr descalço também tem os seus perigos, né? Pô, você vai machucar o pé. Imagina aquele pezinho fofinho, que nunca saiu de dentro da meia, né? Em casa, não anda descalço, só vai de chinelinho, na pantufa, melhor dizendo. Então tá aquele pé macio, tratado no, no, no dove e no... Qual é o creminho de pé, velho? Você lá, usa essas coisas. Monange. Né? Monange para é monange os pés, do cabelo. <risos> é, tá vendo? Você assiste muita Xuxa quando você É dove, mais, né? Mano. Sei lá. É. Aí tem uns creminhos para o pé para deixar o pé macio e sedoso. <risos> Mas o pé ele tem que ser forte, né? Para conseguir segurar o atrito e tudo mais. É interessante isso também. Então, para você até mesmo deixar o seu pé cascudo, tem que ser aos poucos que você vai experimentando esse negócio de estar descalço, andando descalço. Ele se adaptando aos poucos, trabalhar a musculatura do pé, cara. Tem um monte de músculo no nosso pé que a gente não trabalha, mexer os dedinhos para um lado, para o outro. E Isso é fazendo, importante. Fazendo jabá para quem é do assinante do clube, tem a aula de fortalecimento do pé lá no nosso aplicativo. Eu pensei que você ia mandar um cupom 15% de <risos> desconto no podólogo aí, meu irmão. Sei lá o que... que não, você... Compre seu nível Compre seu... <risos> Eu credo já é meteu um merchan. Mas, mas tem, né? Um treino de fortalecimento lá, que é bem interessante. Né? Sim, são coisas simples, movimentos simples, para acordar é. o pé, trabalhar ali a musculatura, os dedos, é importante, porque é o primeiro ponto de apoio no chão, o primeiro lugar que vai absorver o impacto da corrida é o seu pé.